Dez anos da de Fértil. É uma bela idade. Parece que foi ontem que o Rui e a Neuza, no Festival de Teatro de Montemurgo, me falaram pela primeira vez na Fértil. No projeto, nos seus sonhos, falámos de fazer um espetáculo sobre as minas e os mineiros e sobre a possibilidade desse espetáculo vir a ter o apoio da Acerto. Pouco tempo depois, a Fértil estava em residência na Acerto e estreava com o apoio do Tregolimpo Teatro Acerte, mineiro. A mim, convidaram-me para fazer o desenho de luz Desde aí temos partilhado sonhos, projetos, muita amizade e muitos espetáculos. Comigo anda sempre uma pasta onde guardo os textos dos espetáculos, os e-mails trocados, os vossos dos desenhos de luz que fui fazendo para a Fértil. Nela já está a proposta do desenho de luz do novo espetáculo da Fértil, que deveria ter estreado durante a pandemia, mas que queremos estrear em breve para partilhar com o público e comemorar estes 10 anos de trabalho da Fértil. Obrigado, Fértil, pela amizade e todas estas aventuras, pela capacidade de sonhar e pela capacidade de continuarmos juntos. Parabéns, Fértil.